Dentro de publicidade tem um resumo que só você pode olhar as vendas azuis Aqui tem um exemplo de uma nova campanha criada por Mercado Livre só para Amarok de Volkswagen, tá bem? Por exemplo, aqui se você põe total, é o, total, é o resumo total. E aqui tem o comportamento, é mais informações... Aqui tem um, qual é o investimento diário, é, quantidade de publicidade que está, está sendo, está feita, promovida. Ah, dia, olha dia. olha que legal esse, esse rosinha, ó. você consegue saber se ele rodou mais ou menos publicação em um determinado dia buscando a otimização, então é bem legal. Só um adendo, pessoal, quando o Rodri for para a parte da estratégia, Prestem, pode ficar aí, pode continuar aí que é legal essa tela. Quando o Rodri for para a parte da estratégia, que é na hora de fazer a configuração do, do, do da inteligência ali, da personalização do robô, prestem atenção, porque ali está a resposta de tipo, ah, por que, que o robô ativou só sete anúncios? Sim. Ah, por que, que o robô não ativou 50 como ele ativou na do Ale? A nossa conta roda hoje com uma média de 69 a 70 publicações, tá bom? Então, por que que na minha tem isso e por que na tua, às vezes, está com 7, com 10? Então, tudo isso vai Sim. estar ligado na estratégia. Então, prestem atenção ah. aqui. Isso. Por exemplo, aqui você olha que a quantidade de produtos anunciados eh, ou promovidos está crescendo. Então, seguramente, a estratégia escolhida aqui é crescimento. Ele está buscando constantemente mais publicações e permite uma maior quantidade de investimento. Você pode observar, mas mesmo quando não tem interesse em seu comportamento, a ferramenta automaticamente vai baixar o investimento para sempre guardar que a relação ou o custo esteja é optimizado e que não seja demasiado alto.